Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Você sabe sobre os gases tóxicos? Não? Acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te falar sobre isso através de um exercício do Enem 2018. Bom, um gás tóxico é um composto que quando inalado, Ingerido ou absorvido pela pele, pode provocar uma variedade de danos ao ser humano, que pode ser desde uma irritação simples até a morte. Então agora vamos ver o exercício do Enem 2018. O exercício fala o seguinte, a identificação de riscos de produtos perigosos para o transporte rodoviário é obrigatória e realizada por meio da sinalização, composta por um painel de segurança de cola alaranjada e um rótulo de risco. As informações inseridas no painel de segurança e no rótulo de risco, conforme determina a legislação, permitem que se identifique o produto transportado e os perigos a ele associados. A sinalização mostrada identifica uma substância que está sendo transportada em um caminhão. Os três algarismos da parte superior do painel indicam o número de risco. O número 268 indica tratar-se de um gás que é o 2, tóxico, que é o 6, e corrosivo que é o 8. Os quatro dígitos na parte inferior correspondem ao número ONU, que identifica o produto transportado. Considerando a identificação apresentada no caminhão, o código 1005 corresponde à substância A, eteno, B, nitrogênio, C, amônia, D, propano, E, dióxido de carbono. Bom, para fazer esse exercício, se você tiver um pouco de conhecimento sobre química, você pode fazer só olhando as alternativas. Ou você pode ir por eliminação de cada alternativa. Então, vai depender do tipo de conhecimento que você tem. Agora, eu vou voltar para o quadro para mostrar como que faz. Antes de começarmos, precisamos anotar os dados fornecidos pelo exercício. Então, o exercício fala que é um gás... Tóxico e corrosivo. Com isso, a gente pode fazer agora o quê? Vamos olhar as alternativas. Então, todas as alternativas aqui, a gente vê que tem substâncias gasosas. Então, a gente já não pode olhar mais a parte de gás. Então, vamos olhar. Tóxico e corrosivo. Então, vamos ver. O eteno. Ele ajuda no amadurecimento das frutas, então ele não vai ser tóxico e nem corrosivo. O nitrogênio está presente na atmosfera e não é corrosivo, como tem que ser os três, então vamos eliminar o nitrogênio. O propano é o gás de cozinha, então a gente pode eliminar ele também. Dióxido de carbono também é encontrado na atmosfera e não é corrosivo, então vamos eliminar ele também a resposta correta é a amônia. Por quê? A Amônia é um gás, ela é tóxica porque se inalada ela pode causar dificuldades respiratórias e é corrosiva. Por quê? Porque é irritante para a pele, os olhos, as vias aéreas superiores e o pulmão. Bom, espero que você tenha gostado e entendido sobre os gases tóxicos. Não esqueça de clicar no joinha, escrever nos comentários o que você achou desse vídeo,